Com uma base de governo como essa, quem precisa de oposição, né? Pois é, como eu avisei para ficar atento no otário investe de ontem, a votação dos destaques da reforma da Previdência, que ocorreu na madrugada dessa quarta-feira no Senado, desidratou ainda mais o projeto. Para quem não se lembra, inicialmente o governo dizia que a reforma iria economizar cerca de 1.2 trilhão de reais em um período de 10 anos. Paulo Guedes trabalhava com uma meta de um trilhão de reais, mas já no congresso a reforma sofreu seu primeiro corte, onde a economia seria de apenas 900 bilhões de reais. Agora no senado a economia já caiu para pouco mais de 800 bilhões e corre-se o risco dessa reforminha sequer chegar aos 600 bi. E a culpa por toda essa desidratação não é do presidente do congresso, do presidente do senado ou da oposição não Mas sim desse governo incompetente do Bolsonaro Que é simplesmente incapaz de conseguir articular sua própria base Só para vocês terem uma ideia, teve senador da base do governo na madrugada dessa quarta Indo embora antes do término das votações dos destaques da reforma O que acabou dando margem para mais dessa derrota e como nada é tão ruim que não possa piorar ainda mais, os dados de criação de emprego nos Estados Unidos vieram abaixo das expectativas, mostrando que a maior economia do mundo pode estar estagnada. O resultado disso foi uma forte queda nas bolsas em Wall Street e o índice Bovespa despencando quase 3% e voltando ao patamar dos 101 mil pontos. Já o dólar para alegria do Mickey cedeu um pouquinho, e terminou o dia negociado a R$4,13. Para essa quinta-feira, todas as atenções devem continuar no Senado, onde deve-se iniciar as discussões do segundo turno da reforma da Previdência, e se nenhum adiamento ou nova desidratação acontecer, será finalizada na próxima semana. Então, fiquem ligados!